Meu caso é o inverso, cara. Minha esposa é viciada. É. Peraí. Viciada em TV. Ela entra no mundo de big man e fica ali. Difícil tirá-la da frente da televisão. Uhum. E isso desde a época que era solteira. Uhum. É meio de família. Tenho dois filhos pequenos que tentam, pequenos que tentam disputar, disputar atenção também com ela. Uhum. Isso, isso não é de família, né? É uma cultura familiar adoecida. Minha mãe tem isso quando é Invertida, eles. pervertida. Porque a TV foi inventada só algumas décadas atrás. Então. Não é genético, não. Não é genético. Isso é cultural. É cultural. Né? É. E, e se é cultura, a gente pode quebrar. A genética, muitas vezes, a gente segura a onda, é. a gente esmurra o corpo e reduz o DNA à escravidão como Paulo diz para que depois de ter alcançado certas consciências a gente não venha se auto-desqualificar é o que ele diz em 1 Coríntios 9 ora, se a gente faz assim com o corpo se Jesus disse que a gente corta braço corta perna, arranca olho que nos façam tropeçar para fazer a boa escolha na vida, por discernir que há coisas que são minhas, mas não sou eu, mas que em sendo minhas estão me matando, e por isso precisam ser podadas de mim, para que eu me preserve, embora eu jogue as coisas que em sendo minhas quiseram se tornar eu, para fora de mim? Que é o que Jesus está ensinando, para que tu entres, entres inteiro na vida, do mesmo modo que assim é ensinado a respeito de coisas tão mais in, intrínsecas, é ensinado a respeito de coisas culturais. Então, culturas podem ser transformadas. São menos danosas, em, são menos da, dramáticas. São né? hábitos. É. Né, viciado em fumar. A gente para, né? Um alcoolismo dá para vencer, viciado em outras coisas. Vícios são terríveis, mas eles não são invencíveis. Todo vício é vencível, todo hábito pode ser enfrentável e revertido por decisões da gente. No fundo, no fundo, eu só não deixo o que eu não quero deixar. Uhum porque tudo que eu quiser mudar eu mudo essa onipotência que Deus deu à vontade do homem que decide é o que torna cada um de nós indesculpável <risos> foi o que Deus disse a Caim o pecado jaz a porta, domina não diz faz uma vigília, faz que não, domina Tiago vai na mesma linhazinha, né? resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Um caro bicho, ele pula fora, parte para as cabeças. Paulo, mesma linhazinha, não vos veio tentação que não fosse humana, pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. E Jesus que não cria nenhuma relação de psicologização com os doentes de alma que o procuram. Ele só diz, perdoados estão os teus pecados, vai, não peques mais, não faça isso para que não te aconteça coisa pior, foi isso aqui que deflagrou todo esse processo em você, então para. Jesus não ficou mandando ninguém oferecer rolinhas para sempre, em sacrifício, para ver se conseguia vencer um problema. Ele disse, decida. Você quer? Quer? Quer ser curado? Então seja curado agora. Essa é a coisa que a gente não quer admitir, porque a gente prefere transferir para sempre, do que assumir a responsabilidade de que Deus nos deu o poder de aceitar e de rejeitar. Foi por isso que Jesus disse, que a nossa palavra é sim, quando é sim, e não, quando é não. Isso não é vocal, nem oral e nem verbal. É a palavra da decisão, sim, a palavra da decisão, não. A palavra do ato, sim, a palavra do ato, não. A palavra do processo, sim, a palavra do processo, não. Mas não dá mais para você ficar fugindo inventando desculpas porque o evangelho diz é com você foi por isso que Jesus também não disse orem, jejuem para ver se encontram forças para ouvindo a minha palavra negarem-se a si mesmos orem muito fiquem 30 anos fazendo exercício de negação todo dia para ver se vocês conseguem e depois peçam forças para tomar a cruz e me seguir antes de morrerem não Olha só o que ele diz, se alguém quer, se alguém quer ser meu discípulo, assim si mesmo se negue. Olha, colocou um poder que não é onipotência, só ele é onipotência, mas me deu um poder que me responsabiliza decido se eu quiser, vou se eu quiser se eu quiser eu vou se eu não quiser eu não irei o resto é desculpa minha se alguém quiser ser meu discípulo a si mesmo se negue tome é ordem, imperativa é imperativo é com você poder estar nas suas mãos tome a sua cruz e siga-me e será um processo seu decisão sua porque eu dei esse poder a você por isso aquele que bota a mão no arado e fica olhando para trás não é digno do reino de Deus gente, é tudo muito simples o resto é tentativa nossa de escamotear e não escolheu bem como Deus diz pelo profeta Amós pelo profeta Miqueias pelo profeta Isaías por todos eles mas Miquéias e Amós por exemplo vem com aquelas afirmações extraordinárias, extraçalhantes de Deus aprendei a fazer o bem desaprendei a fazer o mal escolhei o bem e vivereis escolhei, escolhei o mal e morrereis é tudo como Jesus disse não tem filosofia na decisão aos caminhos, escolha, as descrições estão feitas, opte e não volte atrás, porque é na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas.